o cancelamento que a AIE fez da franquia Projeto de Casa, que se eu tivesse lá na EA, eu teria cancelado também, você vai entender por quê. Primeiro, eu vi que o pessoal tinha comentado mais sobre essa divulgação, ela bombou pelo canal central, né? O pessoal lá falou que a AIE matou o Projeto de Casa, mas na minha opinião não tem nada a ver com a AIE. Primeiro que a AIE comprou a Code Master, que a Code Master que tinha comprado a franquia Project Casa, o estúdio, né? Que o Projeto de Casa 3 foi um fracasso Aí eu sinceramente não entendi porque a Codemaster comprou a, a desenvolvedora sendo que o jogo foi um fracasso. O 2 foi fraco, tá? Eu sei que tem muita gente aí no canal que gosta, mas vamos ser sinceros, né? Porque o que vende não é se você gosta ou não, o que vende é o nível de popularidade do jogo e ele não tinha nenhuma. Aí o que que acontece? O jogo chega com os números para a EA depois que a EA compra a Codemaster, vai junto esse estúdio e aí deve ter feito uma análise lá, viu que ia por nível de popularidade baixíssimo eles queriam insistir com essa ideia de trazer um simuladorzão que já é para um público muito nichado tá primeiro que hoje os caras que quer simuladorzão de verdade eles vão focar mais no i-racing e no aceto corsa competizione o aceto corsa normal e a e a desenvolvedora do projeto Cast 3 quer trazer outro jogo assim desse nível de simulação sendo que o público nichado já tá nesses dois jogos aí eles teriam que trazer uma pegada mais força motor esport, mas foi tarde demais, porque eles trouxeram o Project Cast 3, não agradou ninguém, nem a galera do de agradou. Chegou mal otimizado para PC, o gráfico não é tão bonito. E é só você olhar no mercado hoje quem é que tá jogando, quem é que tá criando conteúdo de Project Cast. Ou seja, a EA ela cancelou um projeto que ela tava vendo que não ia dar certo, eles iam tomar prejuízo. Então, eu sou totalmente favorável com o que a EA fez com o Project Cast 3, né? Com a aqui a projeto casa mas deixe nos comentários o que que você acha sobre isso olhando no ponto de vista financeiro tá porque ninguém trabalha de graça Olha, eu quero deixar claro aqui que eu não sou fã da EA. Eu não tenho assina assinatura da EA Play. Eu compro todos os jogos que eu gosto de corrida, que nem Fórmula 1, eu compro por fora. Forza Horizon, Forza Motorsport, eu tenho todos esses jogos até mídia física. Eu não tenho assinaturas, eu não tenho nada contra também, né? Cada empresa faz o que quer. O negócio que eu quero trazer aqui pra você é pra gente não romantizar as coisas, que nem eu vi o pessoal falando que no ponto de vista deles, quando eles assistiram o um vídeo da Central falando que a a EA comprou a desenvolvedora do Project Casa para destruir a desenvolvedora, porque a desenvolvedora tinha um meio que criticado a EA, porque parece que essa desenvolvedora do Project Casa, ela já fez parte da IAE, ela saiu fora, criticou a EA, criou o, o Project Casa. aí depois de um tempo a Codemaster comprou a desenvolvedora, né? Aí a IA comprou a Codemaster para depois destruir o, pro, o projeto de casa a desenvolvedora. Vocês acham que a IA ia fazer uma, uma coisa maluca dessa? Ah, vamos comprar a Codemaster, sei lá, por um bilhão. para depois a gente destruir aquela desenvolvedora que falou mal da gente. Vocês acham que eles iam fazer isso? Primeiro, que quem decidiu se vender foi a desenvolvedora a Codemaster. Ela colocou as ações dela lá para quem quisesse comprar. Meu sonho era mais. Microsoft Studios comprar code Master, né? Pra gente ver se a gente consegue salvar o Dirt Rally, o Grid, né? A franquia Grid aí, que lá atrás era um sucesso e hoje, meu Deus do céu, é tudo cansado esses jogos. Então, eu vi que muita gente tava defendendo essa ideia, né? Que a EA matou... vocês acham que a EA... Vamos imaginar que o Projeto Casa é, tava em alta, dando lucro tal. Eu fiquei sabendo que o Projeto de 3 tinha 200 pessoas jogando jogando ele lá na, na Steam, velho. Pior de que é o Grid Legends, o Grid Legends também não tem muita gente jogando, não, se você for olhar nas estatísticas da, da Steam. Mas vamos imaginar, se o Projeto de Casa estava bombando, vocês acham que a EA não ia querer ficar com eles? Lógico que queria ficar, ia lançar o Projeto de Casa 4 e rapidão, do jeito que os caras quisessem, mas infelizmente a, a ideia dos desenvolvedores não deram certo, né? Porque lançou um jogo aí que não tinha identidade nenhuma, a a, o Projeto de Casa, ela tava Agradando um público bem pequeno Tá, esse público e que gosta Eu sei que tem muita gente do canal que gosta Do Projeto de Casa, o pessoal lá da Central Também deu para perceber, baseado no, no comentário da galera que eles gostam Do Projeto de Casa, mas é um público Muito pequeno, velho, se eu só perguntar Lá nos comentários, gente, quem jogou o Projeto de Casa Aí, comenta aí pra gente Pouca gente, pouquíssimas Pessoas que jogaram, então Velho, não faz sentido nenhum a EA Manter um jogo que Está um fracasso total. Aí eu te pergunto, precisa ser um gênio para saber que o Dust Rally tá indo pro mesmo caminho do Project Castes Não precisa nem ser um gênio, né? É só você jogar ou ver quem é que tá jogando, se tiver alguém jogando, o Dust Rally 5, né? Que o Dust Rally 5 e o 4, que foi dois jogos que eu joguei, é por influência do Dust Rally 2 e o Dust Rally 3. Quem jogou o Dust Rally 2 e 3, deixa aí nos comentários. É bem parecido a física com Forza Horizon, né? Aqueles mais antigos tem também o Grid, Fórmula 1 lá atrás o 2013, 2014, por quê? Porque tem desenvolvedores da massa que entraram no projeto Forza Horizon em 2009. Você entendeu? É por isso que o Forza é tão bom assim, porque tinha pessoas lá daqueles Dirt 2 que a galera gostou, Dirt 3 do 360 lindíssimo gráfico e eles vieram para o desenvolvimento do Forza e muitos estão até hoje. Apenas um que foi um dos caras mais bravos saíram do, do desenvolvimento do Forza, um dos diretores eu acredito que foi o problema que ocorreu no Forza Horizon 5, que fez ele pedir demissão, mas a maioria ainda está aqui no desenvolvimento, no projeto Forza Horizon que é um sucesso, né? E o Dust Rally 5, a franquia Dust, eu acredito que ela vai acabar ainda se continuar do jeito que está no meu ponto de vista, que sou fanzaço de jogos de corrida, jogo jogo de corrida todos os dias, e a gente que está todo dia nesse mercado, né quem joga FPS entende e sabe o que está acontecendo. Quem joga futebol sabe também. A gente que joga jogo de corrida a gente tem uma visão e a gente vê que o Dust Rally 5 é um jogo que não tem popularidade nenhuma e era pra estar tá bombando, mas o jogo veio muito colorido, veio muito cru, não tem nada ali, não é orgânico, não tem história. É um jogo muito mal otimizado até nos consoles da nova geração. Então, meu irmão, se prepare porque provavelmente o Dust Rally vai ter algum anúncio aí dizendo que ele vai ser cancelado pela EA também, que eu vou falar outra para você. Eu acho que o, o jogo, eu acho que o Grid Legends, ele ainda consegue segurar a onda um pouco, mas o Dust Rally, na minha opinião, ele tá na corda bamba. Opinião de quem já já jogou muito esse jogo. Eu sei que muita gente gosta de jogo de rally, mas o público é pequeno. E se não der lucro, a empresa vai tirar. Se não tiver como aí arrancar um dinheirinho ali da do pessoal, não vai ficar no mercado isso aí é fato se você jogou algum Dust das antigas faz uma análise aí compara eles de antes para hoje deixe nos comentários Qual que é o melhor para você eu tenho certeza que a galera vai preferir mais o Dust Rally 2 e 3 das antigas do que os atuais eu não tô falando do Dust mais simulador que é o 2.0 tá que é um jogo bom também Aí o pessoal vai e pergunta, como que o Forza Horizon, que foi lançado em 2012, ele está em alta até hoje? Criadores de conteúdo fazendo vídeos do Forza Horizon de tudo quanto é jeito. Se você pesquisar no YouTube agora, você quer saber uma forma se o jogo está bombando ou não? Coloca o nome dele no YouTube, coloca a pesquisa de hoje e faz a comparação com outros jogos. Principalmente canais pequenos. Você vai ver que o Forza Horizon está em alta sempre. Até o Forza Motorsport, às vezes ele está na frente do Gran Turismo. Eu estou falando Forza Motorsport. Sport 7 de 2017, na frente do Gran Turismo, lá na Twitch, em termos de, de número de espectadores vendo o jogo. porque Por causa da física do jogo. Até hoje, parece que as desenvolvedoras não entenderam que a física faz muita diferença. Não adianta trazer efeitos de luzes, colocar fumacinha diferente, raios saindo debaixo do carro, asinha. Se não tiver uma física e um modo ali onde o pessoal possa competir, que nem ter modo rival, o modo online que é muito bom, personalizado. Pode trazer tudo. Se a física não for boa, o jogo vai flopar. O jogo não vai bombar. Vai durar poucos meses depois já era. É física e sensação de velocidade. Se não tiver isso, não adianta. Você quer um exemplo de, do que a física ela é importante? Como a física é importante num jogo de corrida? Tem aquela empresa lá que até a, a desenvolvedora do Need for Speed comprou. Acho que faz uma parceria. A Project Unit. Acho que é assim pronuncia que traz mods para o Need for Speed que a galera curte pra caramba ela trouxe o um mod novo sabe qual que é o destaque desse novo mod além da, do gráfico melhorado que eles dão uma exagerada, o jogo fica laranja sabe qual que é o destaque? eles trouxeram uma física que imita a física do Forza Horizon você tá entendendo? Eles trouxeram um mod que simula a física do Forza Horizon, só pra você ter uma ideia da importância da física no jogo, beleza? deixa aí nos comentários o que, que você achou desse conteúdo, espero que tenha gostado, link da Overclock, meu cupom na descrição, se quiser correr comigo, link da Twitch na descrição, se você é novo no canal, se inscreva na descrição, tem uma lista de dicas para você, beleza? Até o próximo vídeo.